Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, mais uma vez, bom dia para você. quais são as informações agora? Bom dia, Ana. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, olha só para essa ocorrência que chamou muita atenção, movimentou também o setor policial, que um homem, ele foi preso ontem, aqui em Transagosso, pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e maus tratos, Ana, contra a esposa, viu? Essa prisão ocorreu pela Polícia Civil. Esse caso é investigado pela DAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Transagoas. E de acordo com o boletim de ocorrência, Ana, a vítima relatou à polícia que o marido teria deixado trancada dentro dessa residência com fome por quatro dias, viu? Por quatro dias essa mulher aí não estava se alimentando. Ela também foi agredida por tijoladas e sofreu ameaças como uma faca, né? Com uma faca. A polícia recebeu a denúncia, encontrou... A vítima encaminhou o caso à Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Trasagoas e dessa forma aí os policiais iniciaram aí uma força-tarefa para encontrar, para identificar né, esse homem aí. E aí esse homem ele tinha saído para trabalhar no Distrito Industrial aqui de Trasagoas, os policiais conseguiram encontrar, capturou ele né, e levaram ele para a sede da Delegacia de Atendimento à Mulher. Foi autuado, né, foi algemado em flagrante. Após a realização aí do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça. Portanto, essa covardia, né, esse homem aí mantendo aí a esposa né, em cárcere privado... É, não dando comida, ela ficou aí sem comer aí por quatro dias, além disso, foi agredida a tijoladas, portanto, ontem essa mulher foi socorrida, né? essa mulher foi resgatada, né? a polícia conseguiu aí ajudar aí essa mulher, agora esse homem segue atrás das grades, Ana Cristina. Pois é, né, Albert, lamentável esta situação, hein? que absurdo, gente, é, quanto que a gente tem falado sobre violência doméstica, né, é, infelizmente homens que não aceitam fim de relacionamento, que maltrata as mulheres, nesse caso, deixou uma mulher trancada quatro dias sem comer, gente. Que absurdo, hein, Albert? Mas esta não foi a única ocorrência registrada, não, né, Albert? Nós tivemos aí mais ocorrências registradas? Tivemos sim, Ana, ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas no plantão policial aqui em Lagoas Ontem, por volta das 8 horas e 30 minutos, a Força Tática tomou conhecimento por meio de denúncia que tinha aí um ponto de drogas, viu? O ponto de tráfico de drogas no Jardim Paranapungá. Um homem de 28 anos, ele teria sido visto entregando aí um objeto a um adolescente, né? De forma rápida. Na sequência, ele acabou pegando aí o dinheiro em troca aí desse objeto. Os policiais foram até o local. Um deles, que possuía as características, ao ver aí a viatura policial, empreendeu fuga, né? Arremessando aí. Essa mochila, porém, foi alcançada e aí, durante busca pessoal, os policiais localizaram aí no bolso é, duas substâncias de maconha, pesando aí 7 gramas, uma latinha de metal contendo três cigarros de maconha, pesando 6 gramas, várias cédulas de dinheiro, totalizando 607 reais, sendo localizado aí dentro da mochila, Ana, três tabletes da mesma substância, pesando 141 gramas, uma faca de mesa, né, com risquícios aí da droga, e aí foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado aí também para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça. Outra ocorrência também agora no município aí de Brasilândia, né, que a polícia registrou aí nas últimas 24 horas, a polícia recebeu, de Brasília, recebeu informações através de ligação do 190, relatando que uma caminhonete de cor vermelha, é, com dois ocupantes, né, que estava aí nesse veículo que estava estacionada em uma via, teria se evadido aí do local. Então, duas pessoas acabaram aí furtando aí essa caminhonete, né? Apesar da caminhonete é, que ela acabou sendo encontrada toda danificada, compareceu aí no pelotão lá de Brasilândia, Ana, né, um homem né, se dizendo que era o proprietário aí dessa caminhonete e essa caminhonete teria sido furtada em Brasilândia, em frente ao sindicato rural, os policiais tomaram conhecimento e aí saíram né, localizar aí essa caminhonete, localizaram conseguiram localizar aí um dos envolvidos nesse furto conseguiu aí é, é, pegar algumas informações ele relatou aí que estava dirigindo aí esse veículo, abandonou aí após bater aí a caminhonete. O comparsa dele conseguiu fugir, é, seguindo rumo ignorado a uma propriedade. E aí, esse homem de 42 anos, que a polícia conseguiu localizar, foi apresentado à delegacia de Brasilândia. E aí o veículo foi restituído aí ao proprietário, portanto, um tremendo de um susto e também prejuízo, né, Ana Cristina? Além de ter sido furtada aí a caminhonete, né? Os dois acabaram batendo esta caminhonete. Prejuízo aí para esse homem de, né, de Brasilândia aí. Só que esse homem de 42 anos que furtou a caminhonete, a polícia conseguiu identificar, prender e está à disposição da Justiça de Brasilândia, né, Ana Cristina?